Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Bênçãos divinas que me abençoam todos os dias em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito.